Cantor Péricles é assaltado em Santo André, São Paulo. O cantor Péricles, de 53 anos, foi assaltado na noite desta quinta-feira, dia 16, em Santo André, na Grande São Paulo, e teve o seu carro e pertences levados pelos meliantes. A assessoria de imprensa do sambista confirmou o roubo e informou que ele e sua família estão bem. Não vamos divulgar nenhuma nota oficial e nenhum outro detalhe sobre o ocorrido. Só falar que o assalto realmente aconteceu, roubaram o carro do cantor. Mas ele e todos que estavam com ele graças a Deus estão bem. O cantor estava com a esposa e sua filha mais nova no momento do assalto. Em imagens do roubo feitas por câmeras de segurança, compartilhadas nas redes sociais mostram o cantor Péricles sendo abordado por um homem na porta da casa de sua mãe, que mora no bairro Camilópolis, em Santo André. Ao menos dois assaltantes participaram do assalto, um encapuzado responsável por abordar o cantor e outro que está na direção e chega minutos depois, em um veículo branco. O boletim de ocorrência foi registrado e até o momento não há informações sobre a prisão de nenhum suspeito. Pericles se apresenta hoje no camarote Bar Brahma do Carnaval de São Paulo.